Que o homem é bom Quem te iludiu Dizendo que o mundo Está em evolução Não há um bom Nenhum justo sequer Se não o Pai Que está nos céus Jesus disse Que o amor Iriam assolar, ele disse a iniquidade, iria aumentar, sua palavra é verdade, nela posso me apoiar, e ela nunca passará.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 Sua cruz vai carregar. Jesus disse me siga, para onde quer que eu vá. Minha palavra é viva e liberta quem guardar. Ela todos vai julgar. O oh, oh, oh. esse mundo está passando. E o um homem bom, sua mente vai ter que mudar. Novo céu, nova terra virão. Mas só que crer, encontrará perdão e viverá para conhecer o pai que é bom. Que se arrependeu a Sua mente segue mudando De novo céu Nova terra Virão Mas só que Crer Encontrará Perdão E viverá Pra conhecer O Pai que é bom E viverá eternamente com o Pai que é bom.